Foda. Zika. Zika. Símbolo do Ordem ficar fica bom na mão. Dente já mostrou isso. Dente fazendo histórico. O Dante foi o primeiro. Acho que a Agatha. Se bem que a Agatha não tem na mão. Ela tem, na real, tem no braço inteiro, né? Foda, foda, foda. O Arthur, é, o Arthur também tem.